Olá a todos, bem-vindos aos dias de bricolagem, momento se eu faço com a marca da casa. Sou a Filomena e vou mostrar como instalar um candeeiro de teto. Vamos aqui mostrar um candeeiro simples da nossa marca, que é um candeeiro se chama Sky, é um artigo branquinho, em acrílico. E vamos mostrar como é que se monta aqui o candeeiro. É um candeeiro simples de montar. Ora, eu vou ter que subir aqui ao escadote. Temos aqui o cabo. O cabo tem cerca de um metro, um metro e meio patete um bocadinho mais baixo, podemos encurtar um bocadinho o fio, cortar, eu neste caso não vou cortar, vou só enrolá-lo cá dentro, se conseguir esconder, senão depois em casa podemos cortar e não utilizamos. Vamos só aqui fazer a simulação, vamos precisar de um, de um x-ato, caso queira cortar, basta cortar com um x-ato, e de uma chave de fendas. Vou subir aqui acima... Em casa, vamos fazer mais ou menos a altura que precisa do, do candeeiro, sabendo que pode ser 50 ou 1 metro, conforme a altura do teto. Isto é com o fio que temos no teto e este é preço com um camarão. É simples, faz um furinho, prende aqui um camarão, é só rodar que depois ele fica seguro. Pronto, fazemos isto, podemos fazer assim e depois vamos esconder. Antes disso, vou fazer aqui as ligações, guardar aqui o X-Acto. Temos aqui a fase e o neutro, estes os dois estão tapados, portanto é indiferente, ligar a fase ao neutro é indiferente. Agora aqui eu vou descer um bocadinho. Se for em casa já não temos tanto fio, mas aqui como eu tenho vou aproveitar para não subir tanto o escadote. Ligamos aqui um, prendemos, temos aqui a chavinha de fendas, damos aqui a volta, está preso, vamos passar ao segundo fio. Encaixamos chavinha de fendas pronto, a ligação a ligação está feita agora vou encurtar aqui porque isto assim, e agora vamos enrolar aqui o fio o máximo que pudermos no meu caso eu vou enrolar porque depois mais tarde a pessoa até pode mudar de casa precisar do fio e já fica aqui vamos esconder o fio o máximo que pudermos aqui dentro subir o copinho e depois temos aqui um parafuso em plástico, depois chavinha de fendas prendemos e ele fica encostado e fica assim. Agora, aqui não fica tão perfeito porque eu tenho muito fio, mas se eu não quiser, corto e já fica um bocadinho mais perfeitinho. Pronto, vai ficar assim esticadinho. Não há semelhança? do que está este aqui, que está mais encostadinho. Agora aqui, vamos esticar um bocadinho o fio, ele agora está assim um bocadinho torto, mas depois com o peso e depois de estar ligado, vai ao lugar. Vamos buscar aqui uma lâmpadazinha, eu tenho aqui uma lâmpada de luz cálida, neste candeeiro, e neste vou pôr uma neutra, para ver a diferença, depois é um bocadinho ao gosto. Sabendo para quartos e salas, é mais a luz amarela que se utiliza, mas... Há pessoas que também gostam da luz branca, vamos pôr aqui a lampetazinha, Pois eu não fui vou ligar. O candeeiro tem esta abertura, de um lado e do outro é indiferente, tanto pode prender de um lado como do outro. Encaixa assim, dos lados e vai ficar... Só que subir mais um bocadinho... e vai ficar preso Pronto, só aqui para não prender tanto aqui o encaixezinho aqui também ah, aqui está só para ficar aqui mais direitinho tá aí Está a preço. Agora eu vou só fazer a ligação em cima. Neste caso eu tenho que ligar aqui uma tomada, mas se for em casa é só ligarmos. E pronto, aqui temos o candeeiro ligado. Muito fácil, só com um camarão, não é preciso fixações. Este, este modelo permite isso. Aqui é que depois ele vai ficar assim. Aqui eu não consigo porque não cortei o fio, mas se eu cortar o fio ele vai ficar encostadinho. E pronto, aqui temos a ligação de como montar um candeeiro, instalar um candeeiro neste caso.